Você tem lá a sua planilha. Vou pegar o exemplo da planilha. Exemplo da planilha não, mas você vai fazer um treino leve, em que você está só correndo para ver passarinho. Não, para ver passarinho não, para pensar na técnica. Para pensar na técnica, ok? <risos> para perceber o movimento. Para perceber o movimento, mas Isso. é uma corrida mais tranquila. Sim, suave. Que você, você vai ouvir corrida o suave. canto dos pássaros. Uma boa. Consegue sentir tudo, o ambiente? Poxa, às vezes tem gente que já se dá bem só tomando um... Um café, tem gente que se dá bem tomando só um chá. Tem gente que se dá bem comendo um biscoito quem craque Mas em termos de volume, de... para, para sermos mais práticos. Ser... Porque aí o volume, se é muito ou pouco, vai depender do cara. Mas o tempo para o nosso corpo é uma coisa só. 30 minutos de atividade. 30 minutinhos de atividade. Uma hora de atividade, uma hora e meia. Duas horas, o cara, ou seja, o cara pode fazer até atividade de baixa intensidade e longa em jejum, que ele pode até não ter maiores problemas. Tranquilo. Mas atividades com meia hora, uma hora, até atividades curtas de alta intensidade, é que fazer, no caso do jejum, é que vai atrapalhar. Que pode vir a atrapalhar, porque nessas atividades em que o corpo exige, que a gente exige mais do corpo, um treinamento intenso, ou quando. Os atletas, eles vão para treinar tiros? Sim, a intensidade é que a intensidade, manda na né? alimentação. que manda na alimentação. É, não tem como. É, é, é praticamente assim, muito difícil do, do, desses atletas conseguirem treinar em jejum. Ou treinar só no olhinho de coco. É, bem, é, assim, tem um, é, é raro ter alguém habituado com isso. Então, nesses casos, a gente já passa ali uma refeição mais rica em carboidrato. A gente trabalha com fruta. A gente pode trabalhar com pão. A gente pode trabalhar com uma batata uma hora antes. Meia hora antes uma fruta. Um pão ali um, 30 minutos antes. Então, sempre ali um carboidrato junto de uma porção pequena de proteína. Um ovo, uma fatia de queijo. Nada muito. Nada muito pesado pro corpo. Sem, do cara. Não tem muita firula.